Oi, oi, gente! Bem-vindos à parte 5, experimentando lingerie e algumas roupinhas a mais também. Começando com essa roupinha do Pink Floyd, que eu amo. Eu já tô com um pijaminha. Novinho, gente. Ele tem esse tecidinho muito gostosinho. Eu adoro ele assim, adoro e é novo, então já não. <risos> vamos baixar um pouquinho a câmera a parte de baixo dele tem esses babadinhos que é super super fofinho e eu gosto muito <risos> Ai, gente, tô de meia também, mas é porque tá super frio. Quem gostou, deixa o um comentário aí falando que gostou muito. Gente, eu também queria agradecer vocês pelos 100 mil inscritos. Uhum. Vamos pro próximo. Gente, o próximo vai ser essa camisetinha aqui, camiseta da firma, né, gente? <risos> Com esse shortinho, quem aí viu a Lara Silva tem os shorts igualzinho a esse, e eu comprei porque eu amei, então vamos experimentar. Aí, gente, Tcharam. o tecido é bem gostoso. Atrás também é assim, como vocês podem ver. Ai, gente. Tecidinho dos shorts. É tipo de biquíni. E ele é rasgadinho assim, aqui em tudo. E é isso, esse aqui não tem muito o que falar, só que é lindo. Gente, o próximo vai ser uma roupinha de academia, que eu acho super fofinha. E eu queria mostrar pra vocês. Espero que vocês gostem. Aqui está, gente. Cinza, bem confortávelzinho. achei ele bem estilosinho, assim é da Shein também, tem esse tecidinho é um tecido grosso mas assim, os shorts ele enrola todinho quando tá fazendo exercício isso daí é uma coisa que eu não gosto muito não mas acontece aprovado? assim ou assim? acho que pra cima, né? O vocês acham? Gente, lembrando que eu deixo um link fixado aqui nos comentários, tá? Que lá tem todas as minhas redes sociais. Ah, e os meus trabalhos também. Vamos para o próximo. O próximo vai ser um vestido. Que assim não dá pra entender nada. Mas é um vestidinho de Halloween, olha. Tem uma aranhinha aqui. E ele é super, super sexy. Eu adorei fazer conteúdo com ele. Que vão estar no meu OnlyFans. Aqui, gente... Só que assim, é meio tortinho aqui, né? Mas não faz mal. Gente, o próximo vai ser esse body, que é maravilhoso. Esse aqui é de uma loja brasileira, tá? Vocês ficam comentando, ah, compra aqui no Brasil também, gente. Eu compro, só que às vezes as coisas aqui são mais caras, né? Então, achei um ganho por causa disso. Então, vamos ver como fica. Esse aqui é o body, gente. Eu tenho que tomar bastante cuidado com ele. Porque meu mamilo quase pula daqui Mas é isso, ele é lindo, lindo, lindo Atrás também é maravilhoso Como vocês podem ver Aqui não é folgadão E eu gosto Que é bem apertadinho. provado qual nota para esse body eu acho que ele é incrível, incrível, incrível gente esse vídeo vai ser um pouquinho mais curto porque minha bateria está acabando mas... é isso gente esse aqui é uma fantasia de morcelinha só que eu não posso colocar a parte de baixo porque é muito pequena Tipo, muito pequeno mesmo, fica dividindo se é que vocês não entendem, mas eu achei super fofa. E é muito linda, né, gente? Esse aqui também é do AliExpress. Também tem orelhinha de morceguinho, tem várias coisas. Mas posso mostrar o top Próximo, gente. Esse próximo aqui eu já vesti pra vocês, mas vocês falam que pode repetir Lady né? Ou biquíni. Então, tô eu aqui repetindo, só que com uma amarração diferente. Olha, bem bonitinho assim. De vaquinha. Dá pra fazer isso com qualquer biquíni que fica com a amarração bem bonita. Acho que tá meio torto, mas enfim. Dá pra entender, né, galera? E mais uma vez, muito obrigada por todo mundo que se inscreveu e continue se inscrevendo. Porque a gente vai crescer muito esse canal ainda. incrível, muito bom então é isso gente, esse aqui vai ser o último conjuntinho essa calcinha é diferente também é de uma loja brasileira o cropped é da Shein parece que ele é transparente né? mas tem um forro aqui então não é Gente, a calcinha, só que eu não sei se dá é pra mostrar muito de costas, por causa que ela é diferente, tem uma aberturazinha bem no bumbum, então.. Mas ela é linda, isso aqui contorna a bunda. É perfeito. Gente, eu acho que eu postei no Twitter essa calcinha. Enfim. Vocês conseguem ver em outro lugar. Porque eu não quero trocar strike aqui no YouTube. Uhum. É isso gente, espero vocês até o próximo vídeo, se inscrevam, comentem, sigam nas redes sociais, é Palomas underline. Eu vou deixar aqui fixado nos comentários um link com todos os meus links, meus trabalhos, minhas redes sociais E gente, é, eu não uso nenhum outro nome em rede social que não seja babipalomas, tá? Se for outro nome desse, é fake, tá? E também não trabalho como GP, tá? É fake, que tem anúncios, eu já vi. É fake. Uhum. Fiquem espertos pra não cair em golpe. E é isso. Beijinho pra todos.